Estamos começando mais uma live do Vila 15 hoje eu tô aqui com a doutora Lorena, que é alergista, e a gente vai falar sobre dermatite atópica, né, pode se apresentar, doutora Lorena. Bom, boa tarde a todos, primeiramente eu quero agradecer, né, a todas as perguntas enviadas lá na minha caixinha, foi muito bom, temos muito assunto para hoje, né, mas meu nome é Lorena Girardi, eu sou pediatra, pneumologista infantil e alergologista. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dermatite atópica. O que que é essa tal dessa dermatite atópica, menina? Bom, é uma doença complexa, né? Mas de forma bem simples. É uma doença de pele que tem duas características importantes. Uma é a xerose cutânea, que é isso. É a pele seca. Uhum. Geralmente a pele é muito seca. Uhum. E a outra é o prurino. Então, é a coceira intensa que o paciente apresenta. Uhum. Né? O que que acontece? Essa doença, ela pode atrapalhar muito a qualidade de vida da criança. Ela fica muito cômoda por ser, si, muito irritada, gera distúrbios no sono, então ela impacta muito a qualidade de vida, sabe? Tem uma idade, assim, que essa criança começa? Tem, geralmente começa na infância mesmo e na maioria dos casos eles tendem a melhorar à medida que crescem. Ah, Quais são os principais cuidados então que é essa criança, né, que foi diagnosticada com dermatite atópica deve ter? Se eu pudesse escolher um cuidado, seria a hidratação. Uhum. A hidratação da pele é o principal cuidado. Sabe? Não adianta a gente investir em qualquer outro cuidado se a pele não tá bem hidratada. Uhum. Então se eu posso dar uma dica, hidrate a pele, hidrate muito. Uhum. O restante dos cuidados, eles vêm como um auxiliar, né, para ajudar em um tratamento mas vai depender de cada caso, uhum. se a é cheirosa, se a pele está mais seca, uhum. se tem lesão ativa ou se não tem, se tem é, componentes alérgicos ou se não tem, uhum. né? Então vai depender de cada caso. E quando você diz assim, hidratar muito, seriam quantas vezes no dia? Tem uma frequência assim, estipulada? É, na verdade, teve até essa pergunta, né? Na caixinha. As pessoas queiram uma resposta pronta, né? Uma uhum. forma mágica. Ah, hidrate três vezes, hidrate... Cinco vezes, né? Não tem. Isso vai depender vai de vir. cada paciente, né? E, na verdade, o mesmo paciente pode precisar hidratar mais ou menos, dependendo Sim, da mesmo. época, uhum. né? A dermatiatólica é uma doença que oscila. Tem momentos Sim. de melhora, momentos de piora. Então, vai ter momentos que o paciente vai precisar hidratar mais do que o habitual. Então, isso vai depender de cada caso, caso, de como está a pele dessa criança. Tem uma época do ano que ela fica pior, assim? Tem, de forma geral, no frio, né? E, e tempo seco, né? Uhum. E tem algum hidratante, assim, que está mais indicado, pra essa mãe que às vezes ainda não conseguiu passar, mas já, já entendeu que tem algo errado ali e já quer comprar um hidratante? O que, que ela pode olhar, procurar? É, essa pergunta eu recebo demais, demais. Eu costumo falar que mesmo a prescrição de um hidratante é um ato médico, né? Porque a gente tem que avaliar as características da pele. Qual é o componente pior? É a cheirose? Uhum. É a lesão ativa? É qual é o grau de cheirose da pele? Uhum. Aí pode ser que a criança precise de um creme com mais emoliente. Não, então ela precisa de um grau de oclusão extra, então uhum. não é assim um, o mesmo creme para tá todo mundo. Uhum. Né? E, e também depende, às vezes a criança, no, nos momentos de piora da pele, ela precisa de, de um hidratante superior, né? Então, para escolher o hidratante, a gente leva em consideração vários Nossa. fatores que vão da característica da pele mesmo e também até questão econômica. Porque, Larissa, um problema muito comum que eu vejo é que na dermatite atópica, a gente tem que hidratar muito a pele. Uhum. Muito mesmo, é muito, não um, hidrat... Gasta muito Gasta muito, exatamente. E, às vezes, a gente investe num creme excelente, mas extremamente caro e a tendência é economizar, né? Porque, dependendo do, da idade, do tamanho da criança, a gente gasta em três, quatro frascos de hidratante por mês, ou até mais, a depender, né, da, da, do, da atividade da doença. E então dá tendência a é economizar, o custo pode ficar muito alto. Uhum. Então, às vezes, vale a pena os cremes mais econômicos, uhum. mas que têm boas características, né? Hipolergênicos, mas que a, a família vai hidratar. Vai ter condição de manter. Exatamente. Né? Se a gente passar algo muito caro, ela não vai ter condição de seguir aquele tratamento. Exatamente. Né? A de um modo geral, esses hidratantes usados não tem cheiro, não tem perfume, né? Isso. Não tem cor. Exatamente. São então, algumas das características é. né? Exatamente. que às vezes as mães vêm na consulta usando aqueles cremes com cheiro gostoso, perfume, mas não é isso que vai ajudar é. no tratamento. Tem até uma marca que é muito comum, as mães adoram, são muito cheirosas, é. mas não hidratam nada. É, é. Então na dúvida converse com o pediatra, com a largologista, é né? Que vai indicar o melhor hidratante para o caso da sua criança. Exatamente. Outro cuidado é o banho, né? O banho tem algumas características que precisam ser cumpridas para evitar uma piora, né? Uhum. Quais que seriam essas, essas orientações? É, primeira delas, o banho tem que ser morno, né? uma água mais morna, uma água mais fria. Uhum. O banho é muito quente. Ele acaba ressecando a pele, piorando essa pele ressecada. Uhum. Agora, um consenso que mudou muito e que muita gente ainda acha é que os banhos têm que ser rápidos. Né? Então, às vezes, as crianças com dermatite é atópica até sofrem, e querem lá brincar na água, querem brincar no banho, né? e os pais ficam preocupados de piorar a pele, acabam não deixando, né? nesse calor, às vezes quer dar uma refrescada a mais e não pode porque vai piorar a pele. Então, acaba que não tem problema, pode ser um banho mais longo, não tem problema. Contanto que hidrate a pele imediatamente uhum. após, pelo menos três minutos após. Uhum. Então é, saiu do banho, hidratou a pele. Porque que que acontece? Quando a criança está no banho, ela está em contato direto com a água, uhum. né? A água tá entrando na pele, uhum. está Hidratando a pele. Só que no banho, os poros também abrem. Uhum. Então, saiu do banho, toda a água que entrou vai embora. Então o que, que a gente tem que fazer? É correr, passar o um hidratante para fazer essa oclusão, para fechar esses poros uhum. e favorecer que essa água que entrou continue lá. Né? Então um banhozinho um pouquinho mais demorado não tem problema. Não tem problema. Eu tava desatualizado, então você é muito rápido. <risos> Inclusive, tem um tratamento né, que a gente faz com bandagens, tem pijamas específicos, uhum. que eles, a gente molha, né, põe ele úmido na pele e depois vem com. Um, uma bandagem, um outro pijama seco por cima. Uhum. É justamente para favorecer o contato é. da água com a pele e ah, favorecer é. a retenção, né? E falando assim de água, a gente está numa época de muito calor, né? Água de piscina, água do mar são piores, assim. Tem alguma que seria menos pior para essa criança? É, na verdade, assim, tanto o cloro quanto a própria água do mar podem é, irritar a pele, né, causar uma cheirose, assim, uhum. uma pior, principalmente não só pela água, mas pelo ambiente, né, o sol, o calor, uhum. é, então o cuidado que essa criança deve ter é brinque, brinque à vontade no mar, brinque à vontade na água, uhum. saiu da piscina, saiu da, do mar, Vai numa ducha de água potável, tira o cloro, tira o sal da pele e passa o hidratante depois. É a mesma lógica do banho, né? Passa o hidratante depois. Ótimo. É, beleza. Tá lá tratando, né? Tá evoluindo bem. Tá tudo certo já? Pode descuidar? Como é que é? É, pode relaxar. Pode né? relaxar. Descuidar nunca. Porque a dermatia ela tem uma característica de que, com Tempo, os pais, os cuidadores, eles aprendem a manejar a demarcação tópica da criança. Uhum. Então, eles entendem quando piora, quando vai acontecer nesse né, uhum. momento de pior. Uhum. Então, se eles se antecipam, capricham mais na hidratação, se antecipam a essa piora, acaba que a doença não evolui, né? Uhum. Então, e também um outro ponto importante, essa criança, à medida que ela cresce, como eu falei já no início, a tendência é perder, né? A dermatia tópica se tornar mais leve e até mesmo desaparecer, né? Isso não, não, em todos não é regra, mas é uma chance. E aí a pele vai melhorando mesmo, então uhum. pode até relaxar, né? Assim, a pele estando boa não tem problema. Mas o cuidado de manter a hidratação é importante, às vezes não precisa ser quatro vezes por dia. Hum. Mas uma vez por dia né? ainda vale a pena. Então pode relaxar, mas não pode descuidar. Né? E tem uma cura? Tem um momento que ela vai acabar? Ou só tem realmente esses períodos de pior e melhor? É, à medida que ela cresce, pode ser que desapareça. Uhum. Mas a gente não tem ainda um comprimido mágico para curar uhum. a dermatite atópica. Isso, às vezes, é pela evolução natural da doença mesmo, uhum. né? Pelo crescimento da criança e aí acaba melhorando. Mas não tem um remédio, né, para melhorar. Uhum. Atualmente a gente tem muita pesquisa, né? Inclusive com os medicamentos mais atuais, né? Que são os imunobiológicos. É, temos várias pesquisas alguns com algumas melhoras né mas assim não é para cura é para atingir um bom controle naquelas dermatcóss mais graves Sim. que não melhoram os passos iniciais né, do tratamento porque não está indicado para todo mundo esse tipo de medicação exatamente, né? gente... exatamente e no sentido de prevenir tem algo que possa ser feito para criança não desenvolver é quando a gente fala em prevenção a gente tem basicamente dois raciocínios né? uma prevenção primária, que que é isso? É quando a família tem algum tipo de alergia ou mesmo a criança tem algum tipo de alergia, né? Porque a história familiar ou da criança mesmo de alergia predispõe a dematiató, né? Então a criança já tem uma chance aumentada de ter a doença, mas ainda não tem. Esse é um tipo de prevenção, a prevenção primária. E a é a outra prevenção quando a criança já tem a doença, mas a gente quer prevenir que a doença evolua de forma grave, que as lesões pioram, uhum. né? São dois raciocínios aí na prevenção. No primeiro caso, que a prevenção primária, que é uma criança que não tem a doença ainda, mas tem os fatores de risco para desenvolver a doença, existem muitos estudos, mas nada confusivo. Uhum. Então, a gente tem estudos com aleitamento materno, com probióticos, uhum. com os imunobiológicos e até com a hidratação precoce. Uhum. É, dentre eles, a hidratação precoce é um dos que mais tem se mostrado como um bom recurso para prevenir. Então, uh -huh. seria aquele bebezinho, aquele recém-nascido que tem esses fatores de risco. Uh -huh. E aí, preventivamente, a gente já orientaria uma hidratação da pele e aí. Prevent. Exatamente. Agora, quando a gente pensa na criança que já tem a dermatite atópica uh -huh. e a gente quer prevenir a piora da doença, uh -huh. né? Prever, prevenir a, as lesões, que as lesões piorem, uhum. aí a gente tem primeiro que eu falei, o cuidado, esses cuidados mesmo, né, que é o cuidado com o banho, né, a vida ao ar livre extremamente importante, né, cuidado com a hidratação da pele, uhum. e a gente fica até chato quando a gente fala em, em Dermatia Top, que é hidratação, hidratação, hidratação, isso é o pilar mesmo uhum. do tratamento, né, ele é fundamental para fazer essa barreira cutânea, melhorar a cheirosa melhorar as lesões. Então, seria essa, esse aprendizado da família em relação à pele da criança. Uhum. Ela percebe que a pele tá melhorando, já intensificaria os cuidados e isso permite prevenir a piora, né? Fatores de risco, né? A gente falando os pais terem dermatite atópica, favorece que os filhos tenham também? Sim, não apenas dermatite atópica, né? Mas qualquer alergia favorece a dermatinatópolis. Bem, acho que foram essas as perguntas, né, que o pessoal foi enviando pra gente aí ao longo da semana. Uhum. Acho que respondemos todas com sucesso, uhum. né? Se tiver mais alguma pergunta, o pessoal pode deixar deixando aí nos comentários, que daí a doutora Lorena vai respondendo depois a gente vai conversando. Exatamente. Né, Deixe nos comentários, então. É mesmo. Quer passar mais alguma mensagem? Hidratem a pele das suas crianças com é top, isso é fundamental, é, Somente não sei de onde vocês estamos assistindo, né, mas nesse calor, com esse tempo seco, o cuidado é importante aí para evitar, né, que a, a pele piore e que a criança sofra com a doença, né? Beber bastante água também, é importante né, que diretamente vai ajudar na hidratação. É verdade, né. Muito bem, pessoal. Boa noite. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Deixem os comentários, então, qualquer dúvida. Daqui a 15 dias a gente vai ter mais uma live com a doutora Carolina e aí a gente vai conversar sobre desfraude. Então já vai pensando aí quem tiver alguma dúvida. Uhum. Uma boa noite. Tchau, tchau, gente.